No Amazonas, a recessão econômica tem impactado diretamente a dinâmica do desmatamento e a falta de capacidade de investimento na gestão ambiental. No ano passado, em 2015, nós passamos por uma reforma institucional que afetou severamente a estrutura do governo do Estado na área de meio ambiente. Nós tivemos a extinção do CEUC, que é o Centro Estadual de Unidades de Conservação, e a extinção do CECLIMA, que é o Centro Estadual de Mudanças Climáticas. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SDS, virou apenas a Sema, que é a Secretaria de Meio Ambiente, o que mostra uma mudança em termos de, de como como abordar a questão do meio ambiente dentro da política do estado. O ano de 2016 foi marcado por um impacto direto da recessão econômica na dinâmica do desmatamento na Amazônia. Nós tivemos um aumento de 24%, recém divulgado pelo INPE em relação a 2015 e é diretamente relacionado à falta de capacidade de investimento, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, é, em políticas de gestão ambiental e comando e controle, esse é um fator. O outro fator é o reflexo da falta de resultados que as políticas voltadas a substituir a economia do desmatamento, seja, políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, que não foram estabelecidas, de forma que hoje uma falta de investimento em comando e controle abre diretamente espaço para o avanço dos vetores de desmatamento que estão represados por conta né, das atividades de monitoramento e controle que foram bem implementadas nos últimos anos. Mas se essa economia substituta o desmatamento não for criada, rapidamente o desmatamento volta a subir. Hoje a Amazônia representa 60% do território nacional, mas era ainda menos de 8% do nosso produto interno bruto. É muito importante que a gente consiga atrelar o desenvolvimento e as políticas de desenvolvimento social e econômico à redução do desmatamento e não apenas ficar tapando o sol com a peneira, que ainda que importantes são as políticas de comando e controle.